Falei que era pra ficar de olho no Trump, né? Pois é, essa sexta-feira foi mais um daqueles dias em que as palavras do presidente dos Estados Unidos ajudaram a estragar tudo. A bolsa brasileira até que começou de animada, mas acabou mudando de humor logo após as declarações de Trump, que chegou a dizer que não estaria pronto para assinar um acordo comercial com a China, que os Estados Unidos não irão fazer negócios com a gigante chinesa de tecnologia Huawei. E até que poderia cancelar a reunião com os chineses marcada para setembro em Washington. Com isso, o Ibovespa acabou fechando em queda de 0,11% aos 103.996 pontos. Mesmo assim, conseguiu terminar a semana com um avanço de 1,29%. Um dos destaques de hoje ficaram com as ações da B2W, que apesar do prejuízo, anunciou um aumento na geração de caixa e nas vendas no segundo trimestre, o que acabou agradando bastante os investidores. O dólar continua nas alturas, subindo mais 0,55% no dia de hoje, cotado a R$ 3,95. Na semana que vem, o foco ainda continua no acirramento da guerra comercial entre Estados Unidos e China, além da divulgação de dados da economia global, com especial atenção para os dados da produção industrial e varejo da China, as prévias do PIB da União Europeia e a inflação nos Estados Unidos, mostrando a que pé estamos da tal recessão mundial. Já no cenário interno, as atenções estarão voltadas para o Senado, com o início da tramitação da reforma da Previdência por lá, que finalmente saiu da Câmara dos Deputados. E é bom ficar de olho também nos dados do índice IBC-BR de junho, que dará uma boa ideia sobre os rumos do PIB brasileiro e será divulgado nesta segunda-feira. Então, fiquem ligados! E esse foi o Otário Invest de hoje, com os principais acontecimentos no mercado financeiro do dia, de forma rápida e sem frescura. Um excelente final de semana para todos! Fui!